Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama... Não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz os dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto. Agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos encerrando o tempo pascal. E no domingo que vem nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. O Senhor que volta para o Pai. Para que possamos celebrar no outro domingo. Daqui duas semanas. A festa de Pentecostes. Deus que na pessoa do Espírito Santo desce sobre nós. Os apóstolos ao perceberem esse clima de despedida de Jesus, que retorna para o Pai, se entristecem, porque é difícil lidar com a separação. Muitos de nós não conseguimos trabalhar algumas perdas, porque nós temos a sensação, quem sabe, de sermos abandonados, rejeitados, nos sentimos sozinhos... Desorientados, cada um experimenta de uma forma a separação. Mas Jesus sobe ao céu não para fazer-se ausente, e sim presente de uma outra forma. Ele não se afasta de nós, ele volta para a casa do Pai, abrindo caminho para nós. E ele envia o próprio Espírito Santo, que agora passa a habitar em cada pessoa. Nós somos morada de Deus. São João, na segunda leitura, tendo uma visão apocalíptica dentro daquela linguagem própria desse gênero literário, vai falar que viu que naquela cidade não havia um templo, porque. A própria morada era o Deus vivo e verdadeiro. Jesus é o verdadeiro templo. Nós estamos aqui, num templo muito bonito e grande, que pode acolher numerosos fiéis. Mas a morada de Deus é cada pessoa. Porque Deus não quer habitar em pedras frias, mas no calor do coração humano. Aqui nós temos um espaço sagrado de oração, de encontro com Deus, de encontro com os irmãos. Nós prestamos reverência e adoração a Jesus Eucarístico no Sacrário. Mas será que nós temos a mesma reverência pelas pessoas que carregam Jesus no seu coração? Que são tabernáculos vivos do Senhor. Nós devemos adorar a Jesus na Eucaristia porque Ele está ali presente. E esta é uma das formas que o Senhor se apresenta depois de voltar aos céus. Ele também vai se mostrar a nós por meio da Eucaristia. E vai estar em nós com a sua presença eucarística. Mas é preciso ter consciência de que as pessoas são sacrários vivos, ambulantes. E até mesmo aqueles que não comungam e foram batizados, têm em si o Espírito Santo. São receptáculos de Deus. Se nós tivéssemos essa consciência, certamente nós trataríamos o nosso corpo de uma outra forma. Mas nós não somos feitos apenas da dimensão física, nós também temos a dimensão espiritual, composta pela alma, ânima, aquela que, que anima o corpo, que dá vida. E o Espírito Santo é o hóspede da alma, então é Ele que move a nossa alma. Hóspede, como você trata alguém que você recebe na sua casa? Eu me lembro que na casa dos meus pais, em outros tempos, quando recebiam bastante visitas, eles chegavam até mesmo a ceder a própria cama deles. Dentro da cultura da minha família era uma maneira de dizer que as pessoas estavam sendo muito bem recebidas. Né? Então, eles dispunham desse lugar. Cada um tem uma maneira de tratar as pessoas queridas que se hospedam, em casa, um parente distante, quem sabe, né, amigos queridos, enfim. Como nós tratamos a presença de Deus que se hospeda em nossa alma? Nós temos consciência desse Deus que nos acompanha? Ou a gente vem à igreja como se fosse um momento isolado do nosso tempo. Compartimentando a nossa vida. E agora é hora de ir à igreja. Né? Como se isso estivesse desligado. De outras dimensões do nosso viver. Não. Você vem a este templo. Para ter consciência de que você. É o templo vivo. Hoje o Senhor. Ao deixar esse testamento de amor aos seus vai dizer quem me ama guarda a minha palavra mas o guardar que Jesus fala não é como alguém que coloca algo na gaveta e às vezes até se esquece daquilo que foi colocado lá né às vezes acontece isso tá tão bem guardado que eu nem lembro mais onde está o guardar bíblico não é reter não é você confinar O guardar bíblico é você internalizar É você encarnar Para que você possa traduzir em vida Aquilo que você recebeu Aquilo que você permitiu que entrasse em você E a palavra é o próprio Jesus É o seu ensinamento É a sua vida quem me ama, guarda a minha palavra. E eu faz, farei morada com o Pai. E o Espírito Santo vem a esta casa que somos nós. Que riqueza, meu irmão e minha irmã. Nós, pessoas tão indignas que somos, às vezes na maneira como nós pensamos ou agimos, receber Uma visita tão nobre, tão preciosa como essa E é uma visita que sempre nos acompanha É por isso que Amar Jesus É tê-lo dentro de si E enxergá-lo também nos outros O guardar a fé Não é ter para si o guardar a fé é ter sempre presente diante de si. Se Deus está no sacrário do meu ser, que é a minha consciência. Se Deus está no meu coração, que é a sede das decisões. Não só das emoções e dos sentimentos, mas do, da minha inteligência, das escolhas que eu faço e de tudo aquilo que vem de dentro de mim, se Deus é aquele que entra aqui, com certeza eu tenho que amá-lo de uma maneira concreta. Deus não precisa de elogios, de declarações de amor. Deus espera de nós atitudes de amor como as dele. E aí que está o verdadeiro segmento de Jesus Cristo, quem realmente abraça o Senhor, quem abraça Jesus, não pode vê-lo apenas como um Deus particular, a minha maneira de crer. Quem abraça Jesus, abraça todo o seu projeto, os seus sonhos, a sua vida, e abraça também os outros. E quando eu digo esse abraço, não é simplesmente aquele que nós costumamos dar em algumas pessoas queridas, especiais. Né? Abraçar o outro também é envolver-se com a vida do outro. Afinal de contas, não é isso que acontece num abraço tal como ele é? Né? A gente envolve a pessoa e se deixa envolver por ela. Então abraçar a Deus é justamente deixar ele penetrar na nossa vida. Abraçar as pessoas é também tocá-las naquilo que é próprio do interior delas, do dia a dia delas, daquilo que elas estão vivendo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina tudo e recorda tudo o que Jesus nos transmitiu. Aquilo que nós não conseguimos assimilar, o Espírito Santo nos capacita para compreender... Onde há dúvida, incertezas, invocando o Espírito Santo, nós deixamos que Ele nos conduza, nos mostre. A quem nós estamos invocando? Às vezes a gente diz cada palavrão, que se a gente for ver bem, a gente está invocando cada coisa pesadíssima. Ah, mas é, é, é uma descarga emocional, né? Mas vamos pensar no peso que tem algumas palavras Está né? certo, algumas pessoas no momento de tensão Às vezes até soltam determinadas coisas né? Mas e quando você se acostuma a isso? Será que você está só soltando? Ou você está na verdade atraindo para si E até invocando aquilo? É interessante a palavra reclamar quer dizer clamar de novo, né? Re, novamente eu clamo, clamo, clamo. Nós clamamos o Espírito Santo no momento difícil, no momento de dúvida? Ou nós reclamamos, ou seja, clamamos mais uma vez por aquilo que a gente acha que não está bom. Clamamos mais uma vez por aquilo que a gente acha que é? Que está errado, clamamos, ou seja, trazemos novamente, damos voltas naquilo. Nós precisamos invocar a presença de Deus que está em nós, e quando nós invocamos o Espírito Santo, embora a gente use esta imagem, essa figura de o Espírito que vem do alto, na verdade, ele está dentro. Está dentro. Invocar o Espírito Santo. É permitir que Ele haja, é permitir que Deus nos desperte, é permitir que Deus realmente nos conduza. E nós precisamos ter mais intimidade com o Espírito Santo, mas só tem proximidade com a pessoa do Espírito quem realmente busca amar a Jesus. E só ama a Jesus quem de fato é capaz de acolher aquilo que Ele diz. Quando nós fingimos que estamos ouvindo uma pessoa, nós não estamos amando-a verdadeiramente. Jesus diz, quem não guarda a minha palavra, não me ama. Por isso que nós devemos, hoje, ao internalizar essa palavra, pedir ao Espírito Santo que possa nos dar a direção. Porque naquele instante em que você precisa de luz, o Espírito Santo vai trazer à tona o agir de Jesus. É nisso que consiste o recordar tudo aquilo que o Senhor ensinou. É viver uma vida em consonância com aquilo que Jesus transmitiu e viveu. Se você vive momentos de dúvida, se você vive momentos em que parece estar perdido, Invoque o Espírito Santo para que ele possa trazer à tona esta presença e este ensinamento que vem de Deus, que é o próprio Jesus dentro de nós. Que nós possamos hoje viver a nossa fé e espiritualidade sabendo que nós somos uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Não somos pessoas que, de uma forma individual, simplesmente, estão aqui para alimentar a sua própria fé, nós somos pessoas que estão caminhando juntas, nós somos pessoas que fazem parte do povo de Deus, nós somos pessoas que nos reunimos pela fé, porque o Espírito Santo está no meio de nós, nos foi dado e é Ele que nos faz viver esta fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador,